E aí, guitarrista, beleza? Vou estar te ensinando aí como tocar o solo da música Vai Passar, do Gerson Rufino. Se você ainda não viu eu tocando, tem aqui no card, é só clicar aí, beleza? Então, vamos embora! Bom, então vamos lá, diretamente ao assunto música tá em mi maior ou dó sustenido menor, OK? Dó sustenido menor, região da pentatônica, tá? A gente vai começar a executar o solo aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho da técnica também, tá? Bom, então a dificuldade aqui vai estar nos bends, né? Agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, tá? para não perder as notificações aí, beleza? Tinha que passar esse recado aí. Então, o bend aqui, ele vai ser o seguinte. Quando for executar bend de meio tom, até dá pra fazer com um dedo só, ok? Tá? Agora, se você for executar um bend de um tom, é mais fácil que você utilize dois dedos, tá? Então, na hora de executar esse bend aqui... Da segunda parte, da terceira parte, né? nessa hora aqui, ó. Então, executa assim, ó. Tá? Somente essa observação. O restante é vibrato e etc. Beleza? Se tiver gostado do vídeo aí, já deixa o joinha pra gente. Comenta aí embaixo as músicas que quiser aprender. Beleza? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.